Dá, dá, minha IES certa. Posso matriar minha IES certa? Dá. Dá. Aham, é uma coisa. É uma brasileira, né? Dá. Previado, minha Zabuti de Narda e esse é o canal Lares e Lugares. Traduzindo de seu lá, me chamo Leonardo e esse é o canal Lares e Lugares. Então hoje eu vou comandar o vídeo. Então, como sempre, gostei de geopolítica, história geografia. Uh, eu decidi aprender, então, o russo, né? E nesses momentos agora que está acontecendo a guerra e a invasão na Ucrânia é bem bom uh, aprender, então, o russo para ver mais, assim, opiniões, né? E um dos motivos também que eu aprendi russo foi isso, né? Justamente que, por exemplo, russo é uma língua oficial das Nações Unidas e eu achei que aprendendo o russo ia ser, assim, bem visto. Bem, então eu aprendi o russo durante a pandemia e faz um ano que eu não estava tendo aula de russo né? eu com, no White Walker com o meu professor E eu decidi voltar a aprender russo e, por coincidência, quando eu comprei as aulas, logo depois teve a invasão da Ucrânia Então, não foi uh, assim, eu não escolhi voltar russo por causa da invasão da Ucrânia, foi uma coincidência ah, Por que? A América é uma muito boa cidade, você pode trabalhar, uh, começar a trabalhar muito rápido Tem muitas coisas que você pode, uh... pode trabalhar da, eu mago trabalhar, mas eu tenho a escola e estudar russo e italiano na escola, e depois na trabalho eu acho que é muito grande para mim, e agora eu não trabalho mais. mas esse tempo todo, esse ano inteiro que eu não estava aprendendo russo, eu assistia vídeos no YouTube para não esquecer e eu usava first para aprender palavras novas, então eu nunca realmente parei de estudar russa. Continuei, só que não assim, tão ativamente. Eu fiquei de devendo para vocês no Instagram, com palavras lugares, que eu tinha feito uma conversa com uma professora de russo e a gente ficou trocando as nossas opiniões sobre o que, que ia acontecer e o que estava acontecendo lá na Rússia. Eu disse lá há uma semana e meia atrás que ele não estava sentindo muito ainda os efeitos da, das sanções que estavam acontecendo e tal. Eu não toquei sobre esse assunto na aula passada que eu tive com ele Mas eu acho que deve ter mudado já, porque eu acho que ficou mais forte as sanções desde lá Então sobre esse assunto eu tento ler bastante, eu sempre leio E vários idiomas também, porque eu quero ter a de vários assim, analistas e vários países sobre o que está acontecendo né? em Inglês, porque é importante saber inglês, é a língua universal do mundo E várias vezes só tem notícia em inglês ou por exemplo, ucraniano-russo Obviamente em português, porque é a língua materna, eu também acho que as notícias do Brasil são, claro, tem as suas exceções, né? Mas comparando com as estados acho que são bem neutras e, assim, maior parte independentes. Eu leio em espanhol também, porque é parecido com português, embora na não sou fluente, eu consigo ler em espanhol. Eu leio também em russo, para ter uma opinião pró-Rússia, para ver o que os russos estão pensando. E em ucraniano também, porque embora eu não fale ucraniana, um ucraniano, eu consigo entender um pouco porque apareci é em russo, para ter uma opinião pró-ucraniana, para ver o que a Ucrânia está pensando sobre a situação. E eu vou também explicar e vou dar minha opinião do que eu acho que vai acontecer usando alguns mapas que eu vou mostrar daqui a pouco. Bem, então, esse aqui é o mapa da situação da Ucrânia atualmente. Esse mapa eu modifiquei um pouco, mas é da Wikipedia. E eu também estou colaborando com o Wikipedia, eu sempre estou atualizando os mapas quando eu recebo uma informação nova, então tô sempre a par da situação. E esse aqui são um dos mapas que eu fiz, uma das versões dele. Mas tá, então o que tá acontecendo aqui é que amarelo aqui tudo é controlado pela Ucrânia. E vermelho são as repúblicas populares da Donetsk e Lugansk e a Rússia aqui na outra parte em vermelho. Então dá para ter uma ideia o que que tá acontecendo, por exemplo, os russas estão fazendo vários cercos em várias cidades na Ucrânia, por exemplo, aqui em, em Shanigov, estão fazendo em Shostka também, em Sumy, estão fazendo cerco, e o mais famoso que é em Mariupol, que é aqui no sul, que as forças russas entraram para cá pela Crimeia, e as forças da Donetsk Lugansk foram para cá, e se juntaram e fizeram um cerco na cidade de Mariupol, que tá aqui. Vou tá, dar um zoom para ver melhor aqui, aqui é o cerco, né aqui, Mariupol, fazendo um cerco uh, então aqui também eu vou explicar o que eu acho que vai acontecer baseado com tudo que eu vi até agora né então dá para ver que os russos eles estão avançando aqui, e aqui e aqui, aqui o que eu acho que eles vão fazer? provavelmente eles vão tentar se agrupar aqui essas duas frontes aqui, eles vão fazer um cerco um, em Ljutskjansk e Severodonetsk, que essas duas cidades eles provavelmente vão tentar fazer um cerco Talvez vai ser assim o cerco, talvez eles possam tentar fazer o cerco assim Mas eles vão tentar fazer um cerco para cortar a conexão entre a Ucrânia e essa região aqui Depois provavelmente eles vão tentar ocupar todo o resto disso daqui, dessa região aqui E vão tentar ocupar, mas isso é só depois A mesma coisa tá acontecendo aqui, eles estão avançando, provavelmente eles vão se agrupar aqui e fazer isso aqui Vão fazer um cerco e depois vão capturar essa área e a mesma coisa vão fazer aqui. E vamos fechar. Provavelmente, mais tarde eles também vão ocupar Mariupol, porque eles já po podem ocupar faz tempo a Mariupol, só que eles não estão ocupando a Mariupol justamente para dar dano na, na infraestrutura da cidade, né? Outra coisa também dá para se perceber é que, obviamente, eles estão tentando avançar aqui. E eu acho que eles vão tentar, pelo menos... Se conectar de alguma forma até aqui para fazer mais um cerco Aqui em toda essa região uh, Dessa parte aqui da Ucrânia Acho difícil que eles vão conseguir Fazer isso, mas eles estão tentando Vendo aqui, né e, Provavelmente eles vão ir aqui, de Nikolaev E vão querer descer para pegar Odessa Até porque eles estão ocupando uma ilha aqui E vão fazer um ataque pra manter Odessa a qualquer hora Aqui um, também que Eu acho que vai acontecer Depois que terminar a guerra, né também vou mostrar alguns mapas que eu criei para tentar explicar o que eu acho que vai acontecer e a probabilidade dessa situação realmente acontecer no futuro. Mas com maior probabilidade eu acho que vai ser ou vou anexar a Crimeia ou vou anexar só as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk ou vão ocupar toda a região de Donetsk e Lugansk, que eu acho que não vai ser tão provável se fizerem todas as outras variações que eu mostrei pra vocês. Isso daqui eu daria 60% de chance de ele acontecer anexar a Ucrânia inteira do tipo 0,1% de chance de acontecer não vejo isso acontecendo o máximo que eu vejo, então, é que eu mostrei, né, que vão anexar algumas partes da Ucrânia e no máximo fazer um estado fantoche da, da Rússia mas não vejo eles anexando toda a Ucrânia mas tecnicamente fazendo um estado fantoche com toda a parte da Ucrânia que não foi anexada é mais ou menos uh, conquistar toda a Ucrânia porque a Ucrânia não vai ter poder nenhum no estado fantoche dela claro, ela vai ser independente mas de fato não vai ser, porque a Rússia vai estar controlando tudo que vai estar acontecendo na Ucrânia. Na simulação que eu fiz, baseado em muita leitura, dou no máximo 10% de chance de isso acontecer. Se você é e se você não tiver nada a ver com esse vai like e para o vai ser um canal. Para cá cá realmente acontecer isso é que aconteceu, você me deve din-din, um a gente estar tá apostando É, eu tô apostando contigo e não sabia? Sim, agora sim É o que eu disse, Pode vale acontecer isso em 10 anos Mas se vai acontecer, em uh, algum momento eu ganho hum, eu Ganho de quem? Uhum. Aham uhum. Tá, pronto